Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerran, Ando uis, Techniques, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free Lessons. Vamos aqui, meu querido, backing track na tonalidade de Lá menor, beleza? Então aqui, tônica de Lá menor, 5, 8, agora na cordinha de baixo, corda número 5, 5, 7 e 10. Beleza, meu querido, essa é a ideia. Vai e volta. Aqui você pode fazer apenas ligados. A mesma concepção é só uma oitava acima. Eu quero ver a palhetada, mas então tá bom meu querido, veja a palhetada. Não adiantou, você não conseguiu ver, mas ok, é dia de maldade total. Mesma concepção agora na corda de número 2, 10, 13. E agora na corda número 1, 10, 12, 15. Agora você pode vir no um balancinho gostoso. Sacou, meu querido? Então aqui você tem uma junção entre pentatônicas. Se você pensar nessa penta... E aqui, se você aprendeu, você tem outro modelo. Beleza, meu querido? Você pode vir com mais técnica. Então isso aí, meus queridos. Foi uma dica bem rápida. O seu amigo Gustavo Guerra. Ainda fortes. Techniques